Galera, eu fiquei um tempo sem postar vídeo aí porque o meu notebook estava quebrado, o meu computador estava quebrado, eu tava quebrado e eu filmei algumas coisas aleatórias aí eu vou tentar fazer um vídeo legal. Se não ficar legal é porque eu não consegui. Você não tem a mínima ideia do que você tá fazendo aí, né? Não. Mano, eu terminei a faculdade ano passado, cara, mas a minha colação de grau foi esse ano, a minha apresentação de TCC foi esse ano, e eu não vou ganhar o diploma enquanto não entregar o TCC de capa dura. Essa faculdade é sensacional. Ó oh, o TCC, que bonito, hein? Foto do 2000, foto pinda 2018. É. Não, pra que isso, cara? Pessoas <risos> mumificados Depois eu já fiz minha parte. foi de Faculdade de arte, é isso Arte. Mano, o cara me reconheceu, lembra? <risos> oh. O cara me reconheceu no vídeo dele Partiu praia E é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal Milkshake, que lá eu posto uns vídeos menos hipster. Até mais! Partiu, assistiu Guerra Infinita pela segunda vez.